Pô, esse aqui é tinta guache, véio. se não sair, vou dar sem sensei Gastou quantos litros de tinta pra pintar o queixo? Meu Deus, hoje tá foda, velho Cara, nunca vocês viram um cosplay mais bem feito do que esse, cara É daquela menininha do Guardiões da Galáxia Qual que é o nome dela? <risos> Horrorosa Que Fiona, velho É Gamora, é isso, isso Não, não, a a não é ficar a Gamora não, é a outra de que tem antena de vida de inseto. Ela não é verde? Ela... Pô